Tonight we'll go with Então, agora temos aqui a Madalena a comer uma bananinha, não é? Mais cinco! Boa! A Madalena está a comer a bananinha, que é para poder comer o quê? Caibinho! <risos> Bom dia, Benny! Bom dia, malta! No vlog de hoje vou aparecer com vocês Coisas um bocado diferentes porque de 7 em 7 dias sinto com um cansaço absoluto e então hoje fiquei a dormir um bocadinho até mais tarde, e fico com a Madalena. Ora, já está a minha procura. Peguei-se eu agora para ir buscar os cães, para ir para os cães, estou aqui, estou a subir e dá-me imensas costas, estás sempre a pegar nela. Quem é este bebê fofo? Não seu Não! A mãe vem aqui ainda! Ela já vem atrás de mim E pronto, como ela está a explicar? A mãe está aqui, Madalena! Um, pronto, aquilo que eu estou a explicar é que me, me sinto é super... Que há dias que me sinto... Oh. Já não tenho costas para pegar neste bebê, hoje está, está totojo, não é meu amor? Sim. Sim? É uma dor, este pôs franjinho e tudo, pronto, não quero, não quero. Uh, dorme-me-se o braço este esquerdo e dorme-me-se costas. Hoje estive dormir um bocadinho até mais tarde, mas também não me ajuda nada a ir para a cama mais tarde porque fica a ver direto, o direto do Bruno Nogueira e adorme-se tardíssimo. Portanto, hoje quero ver se vou para a caminha mais cedo e se durmo mais horas. E começo a planear, estou a pensar a fazer um plano para a semana toda com as atividades da Madalena, com as coisas que eu também tenho para fazer, porque senão isto rapidamente vira um caos e não queremos isso. Portanto, eu vou partilhar. Eu vou partilhar com vocês. Boa? Boa! Um, o plano que eu vou fazer para a não, não, não. semana e vamos agora lanchar eu tive... vocês não têm noção da quantidade de roupa que eu tenho para arrumar porque eu estou sempre a fazer máquinas de roupa ela gasta muita roupa em casa não é? Sim Sim? E eu? Hum. Papar. Quero? Papar Eu quero papar Então vamos papar, que a Madalena quer papar vou só acabar fazer aqui a minha cama Hum, e pronto, vou também... Uh... É coisa da mesma querida Eu acho que todas as mães sentem isto em relação aos filhos Estão, Está tudo muito cansado já Mas eles são muito queridos Não é? A Madalena é fofa Os cabelos, Os cabelos da mãe hum. E pronto, uma até isto as Pessoas só começam logo agora Ainda não editei, quase ir hoje. Uh, Já são 6 da tarde. Tenho que editar. Um... Olha, faz assim, faz carinha com carinha, como é? Carinha com carinha assim, ó. Assim, carinha com carinha. Carinha com carinha. Não? não. Uh -huh. Quer ir para o chão? Não. Não, claro que não quero. Vai, malta vou acabar de fazer cama e já volto a dar novidades, ok? É o colinho! O colinho também vai dar o colinho, deixa só. Olha, isto eu acho que vou para lavar também. E vamos pôr aqui esta colo, se é agora como é que eu venho põe isto? Vamos tirar o colo, vamos Ajuda-me a pôr, está também. Bem, vamos pôr esta colcha aqui, eu acho que ficou tingida o vaso Também vai dar colo quando acabar de fazer a cama, ok? Mas já disse este, Tem que pôr isto na lexívia ficou assim Não, não é minha É a sua? Ou é da mãe? A sua Bem, vamos lá A sua Vamos pôr isto na lexívia, deixa aqui Colinho da mãe, bora Sim. Hum. Está bom, não está? Hum. Para o lanche temos o quê, A Madalena? O que é que vamos lanchar? Pão. Pão. Quem gosta muito de pão? Madalena. A Madalena. Pãozinho bueno. Chistinha. Meu Deus. O quê? Boa! Não, é isso aí viu Muito bem, mais uma Esta, esta, esta aqui Não, não é aqui, é aqui aí mas já dá outros para eu pôr Não, essa não é isso, eu vou vir a mãe Aqui, mais uma Toma essa, para pôr aqui muito bem, larga. Mais esta? Muito bem. Não. Milinhas! Agora vamos abrir esta. Esta é a. Napoli! Foi é a Madalena que fez? Foi é a Madalena, uau! Agora a mãe vai pôr este cartão assim aqui. E a Madalena vai pôr as encarnadas aí. Bora! Não, deixa o foco aí. É para sabermos qual é que é. Assim. Toma, olha é assim. Me ajuda. Também põe aqui atrás. 4 Muito bem, mostra a mãe. 5 Queres poupar agora? Para seguir, como os mais? Também vai aguardar aqui e a Madalena acaba também a poupar, ok? Não. Está agora e eles ficam certos para a Madalena. Está para agora. Tirámos os totós, esta boneca, é que a fazer um live. Com a... Primeiro foi com o Mocho, depois com a Alice. Estava a exportar o meu vídeo ainda, o vlog. E a Madeleine estava a jantar com o pai. E o pai podia ter filmado. Esquecemos. Mas pronto. Agora vai fazer a off, tirou os totós com a de si E agora, quem é que vai para a caminha? Vamos pôr as meios na caminha? Quer entrar por aqui? Uhum. Queres o quê? Um colinho. Um colinho. Artuz. Primeiro vai acender outra luz, que esta luz é horrível e não gosta. Ai Opas! Oh, Querias um colo? Era! Luz. Queres a história de outras truz? Menina! Da menina que tem a meia rota no pé, não é? Boa! Luz. E agora o outro pé, para ficar com os pés quentinhos. Boa! Então vá, a mãe vai buscar a história do Trostros, ok? <risos> Boa? Uma <risos> não. A mãe vai lá, não é preciso a Madalena ir. Oi, caiu. É A história. A Madalena segura para a mãe acender aqui esta luz. Muito bem. A mãe vai apagar esta luz aqui. Vamos lá à história. A história que a Madalena gosta de ler é esta, do Trus, -trus. Porque nós abrimos e temos Trus, -trus quem é? E vê-se quem é que é. É muito giro. Então vá, vamos começar. Dudu! O Laó não está cá, meu amor. Vamos tirar a esta almofada também, que já está aqui mais. Puf. É Pronto, meu! Pronto, então fiquem com ela. Trus, Trus, quem é? É uma menina pequenina que tem uma meia rota no pé. Trus, Trus, quem é? É a gata da vizinha que fugiu pela chaminé. Trus, Trus, quem é? Quem é, Madalena? É, é o Zé, muito bem. É o Zé que vem da escola com a bola a pé. A porca. Vem com a boca assim aberta, não é? Como é que é? Vem assim com a boca bem aberta. Fui para o quintal jogar a bola com o Zé. Vitória, Vitória. Acabou-se a história. E agora vamos todos fazer au, oh, vez oh. Bem, dona Madalena já adora me está a ver o meu vlog. Não é bem? Não uhum. estou focada. E eu agora vou ver se. De um jeitinho nisto. Vou ver não estar os meus vlogs. Esta é o Bio e esta é a Ben. Olá, Bia. Estás a dormir com olhos abertos? Bem, eu não vou passar muitas coisas a ferro, mas há uma outra pecinha que precisa de um ferrinho. Portanto, são 10 da noite. Eu não me queria deitar muito tarde, porque senão amanhã não me aguento outra vez, como hoje. Mas... Acho que vou dar aqui um jeitinho ainda. Acho que vou deixar isto para amanhã, vou a jantar e vou dormir. Ok, façam mesmo que eu, deixem para amanhã aquilo que podem fazer hoje Diretamente do meu frigorífico uh, Já não tenho alface Estou triste não. Oh, tem um este bocadinho Que resta? A deve estar podre Não, ainda está para comer Prazo de validade 19 de, de Março está ótimo É isto, né? O Beta tinha doce que o Gui fez o frango já está um bocado forte no frango queres E agora? O que é que me resta? E agora o que é que me resta? Não sei... O pão! Pronto, está feito! Acho que a Madalena gosta muito deste queijinho, tem um queijinho. Ela ama Babybel. Temos sopa também, portanto está feito. Estão a ver? E ainda tem boa tira só estes que estavam assim com ar mais pobre mas pronto, este atumzinho que é tipo caviar já hoje em dia, o atum está escasso. Portanto, vou pôr uma maçãzinha, gosto de maçã na salada. Afinal decidi pôr um abacate que está mesmo no ponto. Está no ponto ou já passou do ponto? Hum, hum, tenho algumas luzes. Ah, está ótimo! Está ótimo, perfeito! Vou botar o que a Alice me ensinou também, amiga, se me estiveres a ver, que eu já sei que não viste. Um único vlog, até a data -te. Portanto, temos estamos E vamos cortá-lo assim em cubinhos Vocês iam ficar chocados com a quantidade de coisa boa que eu não como E com a quantidade de coisas menos boas que eu como Mas por acaso agora não tenho encomendado coisas menos boas Portanto, estou a porta, muito bem Pronto, vejam só, está a ficar com o meu espetinho, ou não? Já vos vou mostrar e rapidamente safei um jantar... Ups, não é sinal aqui, que não. Uh, safei um jantar com redon. Esta é, este é alface, aproximadamente, estava passada. O abacate também já estava para lá de Bagdá. Batata doce estava boa. E este caviar, que se chama atum, está espetacular. Ai, vou jantar sozinha. Já vi Uma que não tem nada de acham. que precisavam de um, está e está lá dentro, gosto de ligo a Playstation, vou buscar os temperos A ver, só não a mas está já a Playstation ligada. Ai ai, não foi muito azeite, eu sei Mas eu gosto com azeite Isto está assim tipo saudável, então o que é que eu faço? Eu dou-lhe com isto que é açúcar puro não é açúcar puro, mas tem vinagre balsâmico 70% vinagre de vinho uva concentrado corante, caramelo óbvio, xarope de glicose, açúcar, amido de milho, estabilizador, goma bem isto estrada, este prato deixa de ser saudável, mas eu amo e estou sempre a comprar mais Bem, eu não sei o que, é que vocês estão a esperar deste vlog, malta. Desculpem se vos desiludi no dia de hoje, mas olha, também eu fiquei desiludida porque. porque um dia deitamos super tarde. Era um pai. Shhh! era um pai de 2 ou 3 da manhã. E eu nem sei que horas eram quando eu me deitei. Mas. depois não estava com sono. E depois. Ah! uma porcaria, mas pronto. Lá me deitei, 3 da manhã e a Madalena, como ela adormeceu ontem, às 6 da tarde Às 6 da manhã já estava acordada, não é? Com funina. Portanto, eu só tinha dormido 3 horas O Gui foi, veio cá para baixo com ela E eu dormi mais um bocadinho, dentro do possível Até ao meio dia Depois acordei muito cansada Com dor nas costas, eu acho que é de pegar na Madalena E com dor neste braço é um, um dela que fica aqui no meu colchão, não Então... O um bocado que é igual, mas agora estou melhor. Portanto, eu hoje vou para quem me acede. Com ou sem sono? Sim, já são 10h10. Mas, bom, tipo, 10h30 a 11h tem estar na cama. E agora, queria fazer também um resumo a cada semana que passa. Eu não sei quanto tempo é que isto vai durar, não é? Mas, mas, queria fazer um, um resumo da semana. Para estar com vocês o ponto alto da semana, o ponto não sei o que acho que isso é era o giro, e, e é isto. Mas eu agora gostava mesmo de conseguir planear os próximos dias para fazer as atividades com a Marlene e para pronto, para ela estar ocupada e eu também, e conseguirmos -te ter há algum tempo livre para o Gui e para mim e para nós dois. duas. Neste momento, eu vou acabar de jantar e vou-me deitar pensei este logo ficou um pequenino assim, mas hoje não mesmo para mais. Gosto muito de vocês, obrigada pelo vosso feedback. Fico mesmo muito contente por, ser, por verem nestes vídeos uma maneira de, de anuviar um bocadinho o vosso dia. De fazer parte da vossa rotina. E, e é isto, espero muito que vocês tenham gostado deste, mesmo que tenha sido mais curtinho. Um grande beijinho a todos e vejo-me amanhã, à mesma hora. Beijinhos!